Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo e neste vídeo aqui vamos ver as casas de apostas que não limitam. E quando eu falo limitar, é limitar o valor máximo da aposta. Existem basicamente dois tipos de casas de apostas que não limitam. São elas as Exchange, como por exemplo aqui a Betfair, e também as casas asiáticas, como por exemplo a Pinaco. Existem outras opções e vamos ver se elas realmente não limitam assim como a Betfair e a Pinaco. Para as casas asiáticas, temos, por exemplo, a 188bet. Aqui temos o boleto, vamos clicar em aposta máxima. Aí. O máximo que eu posso colocar aqui são de 10 dólares. Então, a 188bet limita. Para quem utiliza ela ou pensa em utilizar, eu digo que vale a pena, até ela te limitar. Depois disso, você pode procurar aí outra casa de aposta. No caso, eu recomendaria a Pinacon. Outra casa de aposta asiática bastante conhecida é a Bet. Inclusive, ela é sempre a segunda opção depois da Pinacon. Mas, infelizmente, ela também tem... Tem uma certa limitação e vamos vê-la aqui agora. Como você pode ver aqui, escolhi um jogo qualquer da Liga MLS dos Estados Unidos. E você vê aqui que o limite máximo de apostas são de 13 euros. Aqui na Sbobet infelizmente tem essa limitação. Porém, não é uma limitação apenas de 13 euros. Eu posso fazer várias apostas de 13 euros até chegar ao máximo que não é indicado aqui. Essa é a limitação que existe na SBOBET, mas lembrando que isso não é uma limitação aqui na SBOBET, não é uma limitação no montante geral que eu posso apostar nesta partida, é apenas uma limitação no tamanho da minha aposta que eu posso fazer por vez. Então nesse caso com certeza não apenas por isso, mas também por isso a Pinacol continua sendo como a melhor opção. Então basicamente essas são as principais casas de apostas asiáticas, PNACO, 188bet e SBO Bet. Você pode ver claramente que a PNACO é a melhor opção. Existe logicamente o limite natural de aposta, que é o limite da liquidez. Por exemplo, aqui num jogo qualquer aqui da Pinaco, o limite é de 1500 dólares. Escolhi um jogo aqui da série C do brasileiro, 1500 dólares. O jogo está ao vivo e a cotação está 3.75, então depende muito da liga, da importância da liga e também da cotação, mas aqui é um limite de liquidez e não limite imposto pelas casas de apostas. Enquanto o Betfair também temos outras alternativas de exchange temos por exemplo as Markets, Ela tem uma liquidez menor do que a Betfair, todas as exchanges terão uma liquidez menor do que a Betfair, logicamente porque a Betfair é a mais utilizada. A comissão aqui na Smart são de 2%, quando você ganha ou quando você perde. Na Betfair a comissão é de em média 6,5%, isso varia de uma conta para outra, eu não utilizo muito o Betfair, ou pelo menos não tenho utilizado, então por isso a minha comissão gira em torno de 6,5%. Mas porém a Ferro oferece muitas outras vantagens, né? como um site todo em português, suporte em português, opção para criar conta é, na moeda em reais, além de fazer depósito e retiradas através de Pix outra opção de exchange é a Matchbook também bastante conhecida e a comissão aqui é de 4% quando você vence a aposta mas eu não utilizo nem a Smart nem a Matchbook e utilizo um pouco a Betfair porém eu tenho utilizado outra exchange que na verdade é uma cópia da Betfair, eu já falei dela em um vídeo aqui que é a Betkin utilizo ela porque ela oferece uma comissão de apenas 1.50% ou se for utilizar como trading fazendo várias entradas em uma mesma partida, ela tem uma comissão de 1.70%, ou seja, bem baixa. Para apostar aqui na BetKin, você tem que ter uma conta na Easy Sport Bet e eu mostro nesse vídeo aqui como você faz para conseguir, e através dele você pode ter uma comissão tão baixa quanto 1.50%. Então essas são as opções aí para apostar em nunca ser limitado, basicamente, como eu disse no começo do vídeo, são duas opções, as casas de apostas asiáticas, e a melhor de todas é a Pinaco, e as Exchange, e a melhor de todas a Betfair. Além disso também existem outras opções de casas de apostas asiáticas, e até mesmo de Exchange, mas você encontra elas apenas em plataforma e eu mostrarei isso em outros vídeos. No mais, obrigado por assistir e até a próxima.